então aqui anteriormente é, eu coloquei a almeida revisada atualizada e depois eu coloquei isso também está eu acho que está no teu na tua apostila também tá esse texto né na, na bíblia amplificada deixa eu ver aqui isso está também na tua apostila tá onde é, é, essa Bíblia Amplificada, irmãos, eu peguei de inglês, tá? Normalmente, eu, eu não achei aqui no, em português, tá? Mas eu achei muito interessante essa tradução. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, armas de carne e sangue. E sim poderos em Deus para destruir ou derrotar fortalezas anulando sofismas. Aí a Bíblia Amplificada explica sobre sofismas, visto que refutamos argumentos e teorias e questionamentos de toda altivez. É superioridade que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento propósito à obediência de Cristo, o Messias ou ungido. Isso está escrito na Bíblia Amplificada. Então vamos detalhar um pouquinho isso tá que nós já explicamos mas vamos é, aprofundar um pouquinho mais Sofismas, nós nós explicamos que é, é pensamento razão conselho raciocínio tá logismos, né isso do grego. é o um pensamento que eu, o Stiopf cristá ou a apresentação de argumentos tá se refere a entre choques de verdade então é, Satanás, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele vai usar argumentos que são verdadeiros. Olha só o que estou dizendo. Ele vai usar a própria Bíblia, às vezes, para tentar confundir nossa forma de pensar. Por isso, eu louvo a Deus, do mais profundo do meu coração, que os irmãos estão aqui fazendo o curso porque estão conhecendo um pouco mais da palavra de Deus, porque assim vão peneirar aquilo que vocês escutam, porque lamentavelmente o inimigo ele não vai usar às vezes pessoas lá de fora, vai usar pe pessoas de dentro, né? historicamente, as maiores heresias nascem dentro da igreja. Então nós temos que é, saber discernir isso. Por isso que sofisma, né? É, se diz a respeito de entre da verdade. Por exemplo, né? Verdade contra verdade, isso você vê em Mateus 4, 6, 7. É, deixa eu ver aqui, se eu coloquei, não coloquei o texto, mas está aí é, o texto né, de Jesus, né? Quando, tá? É, ele vai, né? Na tentação, né? Satanás apresenta o texto, apresenta a verdade, está escrito. E aí, Jesus vai também apresentar a verdade, mas também está escrito. Isso que é entre choques de verdade. Lembra de Paulo Sefésio? Disse que nós devemos erguer a espada da palavra. Então, aqui é como se fosse. Batalha de espadas, tá? O Satanás levanta sua espada e Jesus levanta também a sua espada, tá? E há entre choques de verdade. Isso é um sofisma. Sofisma. Diz assim, visto que refutamos argumentos e teorias e questionamentos, porque Satanás vai questionar. Escrito não está escrito aí? diz ao teu respeito se você é, tu, Deus não deixará que você tropece em pedra alguma está é escrito Então, laço do pináculo do templo está é escrito Jesus disse mas também está é escrito não tem o Senhor teu Deus